É, pessoal, beleza? Estou fazendo, começando o corredor para soltar para os cortes aqui. Exatamente tá o que isso? Com nosso martelo vibratório. Será que espalha bem a massa? Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, lembrando que aqui a gente está fazendo 15mm e aqui. William, máquina, William, máquina. Lembrando que aqui a gente está fazendo 15mm aqui, preenchimento muito bom, só um pouquinho aqui ó. já era. Vou até dar uma aplicada aqui agora. Show do pessoal. Então olha lá. O sistema de vibração da máquina faz os cordões desmancharem, tá vendo? Né? E fica bem preenchido por baixo. Sistema muito bom. Tá vindo aí. Para ajudar a gente, os legistas, a deixar um serviço de melhor qualidade. de é aqui o trabalho dinâmico pessoal enquanto eu estou fazendo o assentamento dos pisos aqui ó enquanto eu estou fazendo dando início na, na sala ah, no quarto o William já está aqui ó fazendo os recortes fazendo os recortes aqui pra gente ó. e já está tudo protegido Agora ele já pode transitar por cima, por quê? A gente acaba de fazer, pessoal, eu já põe aqui o salva-piso. A gente acaba de fazer o piso, já protege. A gente pode transitar por cima, pode pôr material, tá vendo? Isso aí. Continua seguindo a gente aí.